Ah, Como que é o nome do senhor, é ah. mesmo, o nome? Eri. Eri. Eri, por causa de quê? O senhor não sabe, né? Eles tiraram o, o, o P da frente? Trocou ri, o, o Ari por Eri. Eri. O, o, o senhor Eri, como que é o nome completo, o senhor? Eri? Eri Rodrigues Aveiro. Aveiro. Aveiro. O senhor é filho? De português. De português. Pai. Como que chamava o pai? Joaquim Rodrigues Aveiro. E a mãe? Antonieta Ferreira Pinto. Antonieta Ferreira Pinto. Da onde que eles eram, os seus pais? Você meu falou que pai, são portugueses, mas é, é, aqui no era Brasil. De Velho, distrito de Coimbra. E a minha mãe era de Uber, é, Veríssimo. Veríssimo. É, e veio... Veríssimo ou Conceição das Alagoas, agora não sei bem exato, é, perto Uberaba. Nós estamos em Franca, o senhor nasceu aonde? Uberaba. Uberaba. E isso há já quantos anos? Agora é? 81 para fazer 82, agora em maio. E, quando, e como é que o senhor chegou aqui em Franca, o senhor veio hoje? Eu eu estudei Uberaba, depois eu fiz concurso Banco do Brasil, entrei em Uberaba, fiquei lá 18 anos, depois vim para Franca, fiquei 8 anos, de Franca fui para. trabalhei em patrocínio um pouquinho, depois fui para Miguel Lopes, fiquei lá 3 anos, depois fui para Santa Cruz das Palmeiras, fiquei mais um pouco, e depois já faz 32. 30... vai fazer 32 anos que eu aposentei. E ficou na Franca? Eu continuei aqui porque eu gosto daqui. É uma cidade boa, né? Eu gosto. O clima é bom, é, tem muito contato com os mineiros. E mineiro é o que tem aqui, né? a UAI. UAI. <risos> e você sabe o que é UAI? É UAI é o quê? AI é uma senha que os mineiros da época da Inconfidência usavam para comunicar um com o outro e não ser identificado. Só os participantes da Inconfidência que tinha aquela senha. E, e significava? Significava União, amor e independência. União, amor e independência. Uai. Uai, isso meu, eu sou mineiro também, mas eu sou mineiro lá da Divisa com o Espírito Santo. Ah, é? Na Banhoaçu, Açu, Banmirim, Lajinha. A minha cidade é, faz divisa com o Espírito eu Santo. Eu fui pra lá, já de Carro, por lá, aquela região de. Guarapari, Guarapari, Vila Velha, Vila Velha Vitória, Vitória É o estado, o estado do Espírito Santo é muito pequeno, né? É pequeno, é, mas o... pelo menos ele é, é banhado por... pelo oceano. oceano, aqui o Minas não é, Minas é um dos que não é banhado pelo Mas em compensação, Minas produz energia para iluminar esse, esse Brasil quase de... todo, as grandes, é. né? Oi. É. Dê licença, só um pouquinho. Fala. Tá claro. Eu falo para a Beth, eu vi lá na loja. Ah, deixou. Tem um. É, ela deixou. Tem um extintor, só que eu não sei a carcaça, lá na loja, lá onde eu tinha a loja. Eu já na tinha falado para ela. É, ali. Na ali, sua ali casa. Isso. É. Uma carcaça, eu não sei se vence aqui. É ah, precisava não. Sabe. Já deve é vencer. É, precisa ver se a carta. Já venceu. É. Já venceu. Eu sou eles. Vamos conversar mais um pouco aqui. O Sim, senhor é, falou que os irmãos do senhor também têm o um nome Eli, Eli. Eli Hélio e Ila. Ila. É. A mãe do senhor o senhor já falou o nome dela, né? Não. Antonieta. E o pai? Joaquim. Joaquim? Português, né? Joaquim era o pai da Nossa Senhora, é, da Virgem Maria. Joaquim? Nossa. Então veio, né? Esse o pai do... da Virgem Maria era Joaquim e a mãe era Ana. Ô, senhor Joaquim, vamos, vamos falar mais um pouquinho. Irmãos do pai do senhor, do senhor Joaquim? Ah, eu tinha um que chamava Antônio, um José, um Manuel, uma irmã que chamava Leontina, deles. Joaquim, Antônio, José e Manuel. O Manoel é sim. O sobrenome é? Tudo Rodrigues Aveiro. Rodrigues, Rodrigues Aveiro. Aveiro. É descendente de Portugal, de é, Monte Morvés, distrito de Coimbra. Distrito de Coimbra. E, e da mãe do senhor, quem são os irmãos? A minha mãe tinha... É, Irineu... José, Antônio. tinha a mulher, tinha a Júlia. Quer não era Julieta. Eles moravam em Uberaba. Uberaba. O senhor conhecia o avô? A avô meu? É, pro pai de mãe. Como que chamava? Antônio. Antônio de? Antônio Alves Pinto. Pinto. E o Ferreira do senhor é da sua avó? Da minha avó. Da minha mãe. Mãe da minha mãe. Mãe da sua mãe. E esse Ferreira era de onde, o senhor? Porque aqui em Pedregulho tem uma família muito grande não, não de sei. Minas. É, Ferreira, do senhor Antônio Ferreira Coelho. Não. Ele teve 11 filhos, homens e cinco mulheres. E desses filhos, em 1837, ele, ele teve... 183 netos espalhou por esse canto Naquele aí. Naquele tempo a é. família grande era uma maneira de povoar o mundo. Povoar o mundo e, hoje, e a mão de obra também para cuidar do, do, dos antepassados, dos velhos. Da, hoje né? no, no, hoje não, é? não tem condição mais, porque tem tanta gente no mundo, a população é tão grandiosa que tem, tanto é que. É, à medida que, vai, que as famílias vão. É, tendo filho é um, dois, um, dois. Reduziu bastante, né? E até a economia também, né? Porque teve uma época que a economia é. não tinha problema. Jesus está chegando. É. Esse aqui. Ó. Ô, Jesus, tudo bom? Fala com o Antônio que eu estou gravando aqui, depois ele vem cá. Ô, Antônio, bom? Não. Bom? É. Ó, oh, Antônio, eu tô gravando aqui, depois você vem. Depois, depois nós vamos conversar, depois. Falou? Ele já, ele já me conhece, ele, ele trabalha aqui. O senhor Iri, olha bem, quanta coisa o senhor falou aqui importante pra quem vai vasculhar a vida dos outros que fazer uma pesquisa de arquivo. Aí, ó, isso aí já ficou muita coisa. O que, que o, senhor, o senhor lembra que o senhor marcou o senhor? O senhor estudou em, em, em Uberaba? O estudou em Uberaba? Porque o senhor já veio para Franca, já trabalho, já. Eu fiz direito, dei aula é. de direito em Uberaba. E estou aqui em Franca já faz 38 anos. 38 anos. Era minha época que eu cheguei aqui também. é a época que eu cheguei. Ô Suari, me conta mais um pouquinho. O senhor casou lá em Uberaba? E quantos filhos? Eu tenho duas filhas. É claro, o senhor contribuiu, né? Mas não tanto quanto o pai do senhor e o avô, né? É, mas tem que reduzir, porque Vai reduzir. o mundo não suporta. O senhor está falando de suporte, eu estou vendo aqui uma reportagem aqui lá do Tocantins, e que esse mundo, o Brasil todo está sempre a ser descoberto. A riqueza que tem essas terras nossas aí, essa Amazona. 50% do Brasil não está colonizado, é esses começaram a aproveitar lá o Tocantins, foi gente para lá, o Mato Grosso... É, quem e agora... quem que desenvolveu aquela região lá foi o Jurcelino Kubitschek de Oliveira, ah. que levou Brasília para lá e de Brasília para frente a coisa Andou. ganhou é, prosperidade. é E nós temos ainda hoje muita riqueza para ser explorada, para ser destruída, né? Como diz o. Né? É, de uma forma ou de outra, né? Você lembra quando o senhor chegou aqui em Franca? É a época do, da, da época do, do Paraná, né? Paraná que era, era o cartão de, de. Todo mundo queria ir lá para o Paraná. Pra, Trabalhar ah, tava e. Estava em evidência. Estava é, em evidência, né? Era. E agora os panaenses estão indo para outros cantos, retornando, é, né? É Franca. A população aumenta, então não tem espaço para todo mundo. Não tem espaço. E, e outra, e na medida em que também foi criado Brasília, desenvolveu aquela região com Tocantins, com Mato Grosso, a tendência da pessoa é buscar caminhos novos. Caminhos novos. Me fala um pouquinho do direito. O senhor estudou direito, lecionou Bom, eu que eu matéria de direito? Direitinho, é. Que matéria que o senhor lecionava? Eu dei aula de Direito Público. Direito Público. É. Eu sou formado em 84 aqui na Faculdade de Direito. Eu fui aluno, eu fui aluno do... Da Unesp é, ou da... Não, é, é lá embaixo. É. Da, da, direito de Franca, é. é. é hoje, a ah. ah, doutor Olimpo Novaes, Persicano, Julier... Ah, o é, é? é, foi meu ah, professor. Persicano trabalhou comigo aqui no banco. Ah, no banco, é? é. O senhor teve gente companheiro aí, fantástico, né? É, sua tenor, o senhor genor, genor, genor Santiago? Agenor Santiago eu não trabalhei, mas é. conheci. Conheceu, né? O senhor, mas que coisa boa conversar com o senhor e é. poder registrar esse, esse momento aí. Eu tive um tempo na, na, na veriança e na nossa época lá, eles fizeram uma mudança, o museu da imagem e do som. Você tira uma foto de uma pessoa, ela fica gelada. Agora você conversa, aí cria vida, né? O, o, a alegria do senhor de fica compartilhar. Florido. Fica florido, né? Aí eu guardei uma história bonita e nós temos aí o, o áudio, é, o YouTube, o um canal Memórias e Vida. Eu tenho umas histórias bonitas, do sou peregrido.